Olá, profissionais da educação da Escola Liceu José Furtado de Macedo. Temos uma mensagem especial de agradecimento a todos vocês que fazem parte dessa extraordinária família Liceu. Nem todo herói usa capa, vocês lutam para ensinar, e para educar cidadãos, transformando a vida dos alunos e o mundo, enfrentando todas as dificuldades, até aquelas que não podemos ver, mas mesmo assim se reinventam. No primeiro semestre de 2020, vocês da família Liceu superaram todos os desafios, e continuam perto abraçando e acolhendo virtualmente os alunos, seguem ensinando mostrando que, estamos todos juntos mesmo sem estar perto. A educação não está só nas palavras que usamos, mas também nas atitudes que temos. Vocês profissionais do Liceu, atravessam muita coisa quando querem, atravessam as distâncias diárias, atravessam o trânsito ou falta de transporte, atravessam o cansaço, as resistências e as barreiras. E quando vocês não podem mais atravessar as distâncias, quando as portas se encontram fechadas e quando o sinal da escola não toca mais, vocês atravessam todas as dificuldades que este momento de pandemia traz, enfrentam o desconhecido, o novo, e assim como ensinam, também aprendem e tudo isso para chegar até os alunos, porque a paixão pelo ensino não pode parar, e ela é tão forte que vocês se superam cada vez mais. Agradecemos e parabenizamos a todos vocês: Tiago, Maria das Graças, Cláudia, John, Antônia, Luciana, Edivan, Júlio, Adriano, Fernando, Jorge, Valmira, Odiene, Iraneide, Ednúzia, Zulene, Audilene e Geralda. Parabéns a todos vocês funcionários da Escola Liceu que, não perdem a esperança e acreditam em um futuro melhor por meio da educação. Agradecemos pela disposição, paciência e por acreditar sempre que a educação é o caminho para chegar ao respeito e à igualdade entre todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo semestre de 2020. Juntos somos mais fortes.